É bem difícil é, para as pessoas se adaptarem com esse novo mundo, né? Eu digo um novo mundo, porque a gente, como favela mesmo, a gente se toca, a gente se conhece, a gente se abraça, se beija. E é uma, um calor humano que você quer sentir da outra pessoa e, e nesse tempo a gente sabe que a gente não pode. E até se adaptar com a utilização de máscara também para as pessoas é muito difícil. Esse momento está sendo um momento onde as pessoas elas tá, também tentando se encaixar, tá ligado nesse padrão? Porque é isso, mano. A favela de vez em quando você vai achar ela vai estar tá muito movimentada pelas pessoas não acreditar no que está acontecendo, mas também pelo fato de também já de, de ter passado por várias outras questões que se se, comparam, se se deparam com essa situação e não acredita, tá ligado? Até que bate na sua porta, até que chegue em você. A gente está fazendo uma ação junto com a SEAB e a prefeitura distribuição de alimentos e produtos de higiene. É a primeira ação que a prefeitura faz dentro da comunidade, que a gente vem pedindo desde o começo da pandemia, já, já são quase três meses de pandemia e a primeira ação que eles fizeram, orquestrada aqui dentro, através da associação de moradores, pedindo, mandando e-mail, mandando, pedindo, mandando ofício, pedindo a Ajuda da prefeitura para os moradores. Eu vim aqui para buscar a cesta, né? Demorou para a prefeitura trazer alguma coisa para nós. E está sendo difícil, né? Combater esse coronavírus assim. Ainda mais pessoas que não se cuidam também. Não adianta só nós se cuidar e tem gente que não se cuida e levanta. Estou enfrentando esse coronavírus com minha filha, mas tá difícil, né? Porque que aqui... estão sendo muita gente contaminada e tem gente que tá contaminada e nem sabe e fica andando sem máscara, passa perto da gente, fala com nós. A gente também não sabe se quando tem ou quando não tem. Mas tá bem difícil, né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo enfrentar. Tá tendo as doações que eles estão dando, álcool em gel, produtos de limpeza, tá ajudando muito. Graças a Deus. Eu, no momento, estou sem trabalhar, né? Isso daqui já é uma ajuda. Ainda mais para uma mãe de família que mora sozinha, ainda tem que criar uma filha. Está sendo uma ajuda muito boa, graças a Deus. Ah, está sendo péssimo. Terrivelmente, terrível, péssimo. Não vejo a hora de voltar a trabalhar. Tenho dois meses parada em casa. Não recebi um real, nem de governo, nem de patrão. Tá difícil e complicado. Realmente, se não é essa é cesta básica para nos ajudar, não sei o que a gente estava vivendo, moço. Vai subir? Sobe. Tchau. Tem que pagar aluguel. Ah, Fiat, pra mim tá difícil, porque eu passei com uma fase que não foi fácil. Eu passo na psicóloga, e nem a psicóloga mais a gente está passando quando essa epidemia. Eu sou daquele prédio que pegou o fogo do paixão, do perdi tudo, com três anos de empresa vai me manda embora. Como é que a minha cabeça não ficou? Morava de aluguel, aí eu saí do aluguel. O dinheiro que a empresa mandou embora, eu comprei esse barraco. Antes que eu escondeu eu saí minha esposa um cachorro. Eu agradeço todo dia a Deus que eu estou viva. O resto a gente corre atrás. E nada. Se 90 dias de pandemia, a população fosse esperar o Estado trazer uma cesta básica, não teria como, não teria... as pessoas já tinham morrido de fome, tinham morrido dentro das suas casas. Então, o Estado já vem sendo omisso desde sempre dentro das favelas e contando mesmo com a resistência do povo ajudar o povo. Não o Estado ajudar o povo, o povo ajudar o povo. As lideranças se levantam líderes dentro das comunidades Justamente porque a gente não tem líder no poder. Tenho noção de quem perde nessa corrida. Coronavírus é a mesma fita que projeto genocida. De um país que tem preparo pra guerra, mas pra saúde não tem. Não sei vocês, mas vejo como negligência. Meu povo necessitando de auxílio. Só escutava em morte quando o Estado falava em emergência. Covid chegou causando na quebrada. Mas pras nossas causas, o Estado ainda tá em coma. Eu sei que tá sendo difícil e quebrada, ficar o dia inteiro aprisionado dentro da goma. Não temos estrutura pra essas fases. Quarentena, né? Sinônimo de paz. Mas mete álcool em gel na mão, máscara na cara. Pois pro presidente que achar normal mata 30 mil, esse surto tá sendo como se fosse câmera de gás. Fica em casa.